Olá sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Diego Rodrigues seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul quem sabe do Brasil gente hoje eu estou aqui na Praia de Atlântida Xangri lá quero te mostrar uma mansão suspensa perto do mar comecei aqui na entrada do apartamento porque olha só aqui a gente tem gente ó olha que bacana a porta ela tem além do código tá com o que você pode colocar ela tem um cartão de presença também tá bom uma, uma mansão suspensa, eu quero te mostrar, seja bem-vindo ao seu apartamento aqui no centro de Atlântida, gente, o apartamento tem 190 metros de área privativa, mobiliado, decorado, está à venda por 1 milhão e 800 mil reais, estuda a receber imóvel de menor valor na praia, na serra e também na capital, também estuda parcelamento, o proprietário facilita o pagamento. Gente, é uma mansão suspensa. Só para você ter uma ideia, esse living aqui tem 107 metros, só o living. Nós vamos explorar esse apartamento. Ele possui três suítes mais dependência de empregada, tá bom? Quero te mostrar ele detalhe por detalhe. Vamos lá conhecer então, gente. eu acabei de entrar aqui, aqui então o Living Star, tem lareira aqui, meu cara ó. lareira revestida com granito olha que linda essa lareira aqui, gente, ó a lenha, aqui então tem a primeira vamos dizer assim, a primeira sala, né a sala de TV, a sala de estar lindíssima, maravilhosa aqui a gente tem dois ar-condicionado de 22 mil BTU mais outro de 22 lá aqui, a minha esquerda gente, ó, vem cá, olha só aqui, olha o tamanho desse Living, cara Olha o tamanho desse, desse sofá, aqui o limitar, aqui a cadeira do papai e do vovô, né? Ela faz massagem, você sabia, gente? <risos> Eu não testei, vou testar depois, mas olha só, o controlezinho tá ali, isso aqui inclusive fica no apartamento. Aliás, o apartamento fica todo mobiliado e decorado, não sai nada do apartamento, até o corretor fica aqui para fazer o churrasco para você lá, tá bom? <risos> gente... Que apartamentão, que mansão suspensa. aqui ó, para você ter uma ideia A gente tá na frente da praça Gente, ó, ali é a praça Central de Atlântia, tem o Chafariz, a Avenida Paraguaçu tá lá A gente está a mais ou menos 300 metros do mar Duas quadras do mar, o pessoal tá Dando um retoque na fachada Aqui, mas já tá Todo pago, o valor de Condomínio já tá incluso No valor do Apartamento, meu caro. Olha aqui onde é que eu tô atrás do sofá. Olha o tamanho do living, gigante, né? Agora eu vou te mostrar o espaço gourmet. Vem cá comigo. Olha só aqui. Então, nós temos a sala de jantar, uma mesa para oito pessoas. Uma mesa linda, maravilhosa. Olha olha esse detalhe aqui, gente. Madeira linda, hein? Parece as folhinhas que tem lá em gramado, maravilhoso, né? Aliás, se você tem um imóvel aqui em Xanglã, Atlântica, quer que apareça no canal, chame a gente aqui. Ou se você tiver um imóvel na Serra, a gente pode combinar, tá bom? Aqui o um Espaço Gourmet, lindíssimo, maravilhoso. Uma bancada de São Gabriel Preto. Aqui a churrasqueira, deixa eu te mostrar aqui a churrasqueira, gente, ó. Olha, a churrasqueira de tamanho bom, a lenha, tá? Ó, tem até um fogareiro aqui, gente, ó, direto no gás do prédio. Uma pia, aqui um fregobarzinho, torradeira pra fazer suco, tá tudo aqui prontinho pra você usufruir com a sua família. Quem gosta de pescar, aqui o apartamento é bem pertinho da plataforma de Atlântida, onde tem os maiores peixes do Rio Grande do Sul. <risos> ah, tô brincando, gente. É, se, se tiver sorte você consegue pescar. Gente, eu acabei passando aqui e não te mostrei, ó. Aqui a gente tem um lavabo, dá uma olhada no lavabo aqui. Bacana, né? Bem na entrada aqui do, do apartamento Aqui a cozinha A gente tem duas geladeiras Uma geladeira e um freezer Aqui a cozinha então gente ó, A gente tem a pia, tudo de granito aqui preto Aqui com pedra portuguesa Água quente, torneira no comando Lava-louça, fogão aqui gente Um Electrolux Um Brastemp industrial Aqui um micro Armários Olha a vista que a gente tem aqui gente ó, Fazendo aqui a comida o almoço nós temos uma bela vista aqui uh, do living gente olha que legal que bacana aqui do lado a gente tem a área de serviço e a dependência de empregada tá gente aqui eu vou te mostrar por cima que a área de serviço está tá um pouco bagunçada. e a dependência de empregada ela tá gente ali uh, ocupada hoje pelos ar-condicionados que foi retirado que o pessoal tá fazendo aqui a, a revitalização da fachada do prédio tá bom e eu quero agora te mostrar os dormitórios, nós temos três amplas suítes, o edifício é apenas um apartamento por andar, então seja bem-vindo à primeira suíte, aqui uma cama de casal, rebaixa em gesso, cabeceira aqui, deixa eu dar uma olhada, mas isso aqui gente, ó. é milanina, caríssimo, aqui tem uma televisão, ar-condicionado também, tudo isso fica, tá gente? Aqui atrás da porta a gente tem um banheiro dessa primeira suíte, Dá uma olhada aí. Banheiro bom, com box chuveiro de água quente. Esse aqui ele tem ventilação mecânica. Aqui a gente tem a segunda suíte. Olha que bacana. Aqui, gente, ó. Aqui já é o quarto dos gurinhos, uma cama de solteiro. Um criadinho aqui mudo, guarda-roupa duas portas, ar-condicionado. Aqui todo rebaixado em gesso. Televisor. Esse aqui é maior que o outro até. Olha o tamanho, gente, ó. Aqui a nossa... Esquerda, nós temos o banheiro da segunda suíte, gente. Ó, aliás, essas suítes aqui são todas com janelas virada para o leste, para o mar. Não tem vista para o mar porque tem outro prédio aqui do lado. Tá bom. Então, meu caro, seja bem-vindo à suíte principal. Olha o tamanho dessa suíte: lindíssima, grande e espaçosa. Cabeceira também é em melanina. MDF, uh, televisor, guarda-roupa grande, duas portas grande, mais gaveta gavetas e gavetões ali um espelho ar-condicionado aqui também e aqui é o banheiro então da suíte principal esse aqui é um banheiro que tem a janela diretamente para a rua tá bom gente que é o box dele gente o apartamento tá à venda pode ser seu se você tem um imóvel aí na capital canoas gravataí aí eles tudo receber com parte de pagamento se você tem imóvel aqui na praia também estuda receber e de pagamento. Olha o tamanho desse livro, gente. Grande, né? Quero te agradecer por ver o vídeo até aqui. Então, gente, se você tem interesse, chama a gente. Muito obrigado. Deus abençoe seu dia. Te dê saúde, te dê prosperidade, te dê muita paz. Um abraço seu amigo corretor. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.